Os oito pontos, eles são uma, como uma filosofia de vida. de Porque o mundo contemporâneo é um mundo que tudo muito fácil, tudo muito rápido e os processos internos e espirituais, eles demoram, eles, eles têm um tempo. Como a flor, como a semente, que cai na terra, ela nasce, ela cresce, desabrocha, dá frutos e morre. Esse é um processo natural da vida, é mesmo, mesmo são esses processos que a gente vai vivenciando em si primeiro e aí amorosamente a gente vai, às vezes demora um ponto ou outro, então dos oito pontos que é o que ela trouxe agora, né? esses, esses anos recentes, a gente vai vendo, que são, na verdade, processos saudáveis em que nós somos uma célula limpa no planeta. E quanto mais células limpas, transparentes, bondosas, amorosas no planeta Terra, mais lindo esse planeta fica dessa lindeza que ele já é eu devo muito, muito a Jasmine. Ela é realmente esse, esse, esse ser, essa mulher maravilhosa e iluminada que me deu essa possibilidade de me salvar e fazer com que a minha força é, possa é, trazer essa possibilidade, essa consciência de alimentação saudável e estilo prazeroso para o planeta.